Boa tarde, eu sou Israela Santiago Mariano, sou aqui de Sorocaba, São Paulo, Brasil, interior de São Paulo. E venho aqui contar para vocês uma coisa muito linda, olha isso! Ah, o certificado! Turma 93, maravilhosa, que energia! Gente, eu sempre tive o hábito de falar nas minhas consultas, que eu sou terapeuta holística, né? Trabalho com reiki com fita energética, trabalho com chás, né? E outros mecanismos aqui que nós temos tão lindos, que são as curas, ok? Fantástico! Mas, como curar se você não está curado? Como curar se o seu sistema está em... É o amor em desordem, né? Como, então? Aí eu fui atrás da constelação, né? Aí eu vou aprender a ajudar a Salvadora aqui, né? O outro. Legal. Que prepotência. Como eu posso ajudar o outro se eu não sei me curar? Se, eu não, se o meu sistema está em desordem. Então nesse curso, o Paulo vem com toda a sua energia trazendo o quê? É, sai do cabeção e vem pro coração. É isso mesmo. E quando você sente que as coisas estão... Sempre olha ali na constelação, nas constelações, né? Que o seu sistema tá em desordem, tudo ao seu redor está em desordem. E quando a gente aprende isso, a gente consegue enxergar isso numa constelação, ali com os bonecos, com a Carmela, ali com todo o seu jeito... Né, pontual do Léo, a gente acaba vendo que a gente só cura o outro se, está, se estamos curados. Ok? Então, é com muita alegria que eu venho falar para vocês. Hoje, eu posso dizer, o meu sistema está em ordem. Dentro. <risos> alinhado os sistemas e a ordens do amor. Ok? Gente, não fujam de você. Coisas incríveis acontecem dentro de uma constelação feita de uma forma íntegra e correta. Dentro da, daqui, ó. Então, ahhh, gratidão.